Mas é mesmo, qualquer fonte de informação é fonte de informação, mas tem aquelas confiáveis e as não confiáveis. Olá, seja bem-vindo à unidade 03, Buscando Informações. Esse é o tema 08, as fontes de informações e os seus tipos. Estava aqui conversando com meu amigo sobre as fontes de informações que nós vimos na unidade 01. Eram as redes sociais, revistas, sites, panfletos, tudo são fontes de informações. Mas será que elas são confiáveis? Será que elas não são confiáveis? Será que elas são necessárias para nós ou não? Essas perguntas nós vamos desenvolver ao longo dessa unidade. Porém, neste tema, o tema 08, a gente vai estudar sobre as fontes de informação. O que são fontes de informação? Qual a definição deste termo? Né? Quais são os tipos de fonte de informação que nós temos? Então, vamos é, definir, delimitar, né? dar uma definição bem clara do que seria uma fonte de informação. A fonte de informação, na verdade, é qualquer instrumento na qual o sujeito, ou seja, a pessoa que sente a necessidade de consultá-lo, pode obter informações. Então, eu sinto a necessidade de buscar informação em um site. Aquele site é a minha fonte de informação. Ah, eu quero buscar informações sobre alguns amigos meus ou paredes meus? Eu posso buscar nas redes sociais. As fontes de informações, elas podem se dividir em três tipos. As fontes primárias, as fontes secundárias e as fontes terciárias, tá certo? A primeira fonte, que é a fonte primária, é, nessa fonte de informação, as informações elas são é, originais, tá? Então pode ser, por exemplo, um periódico, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, se bem que alguns autores falam que também tese, dissertação, podem ser fontes secundárias, até porque elas se baseiam em outras fontes de informação, né? é, que são as fontes de informação principais. Ou seja, a fonte de informação primária seria como se fosse uma fonte de referência, né? a fonte principal, onde eu posso buscar informação, é, onde eu posso buscar informação no seu sentido mais nato, no seu sentido original, na sua definição, na sua essência. Tá? A segundo tipo de fonte de informação são as fontes de informações secundárias né a uma observação como eu já falei depender é a, a fonte de informação que você consulta ela pode ser primária secundária ou terciária depende de, do uso dela por exemplo a tese ou a dissertação que eu falei para vocês ela pode ser a fonte de informação primária ou seja a fonte de informação base para o um estudante como pode ser uma fonte de informação vista como secundária porque a partir dela né? Ela, foi, ela consultou outras fontes de informação Então ela é secundária por isso Mas ela pode ser primária porque a partir dela Muitas pessoas vão até ela como uma base né? E se baseiam nelas Para desenvolver o seu conhecimento Pega as informações ali contidas Para desenvolver seu conhecimento tá certo? Então as fontes de informações secundárias né? é, Elas Elas referenciam As fontes de informação primária Então por isso que as teses Elas podem ser também fontes de informações é, secundárias. Né? Nesse ponto de vista, que ela referencia um livro, ela referencia um artigo científico, mas ela pode ser, como eu já falei, só reforçando, uma fonte de informação primária, ao passo que eu, enquanto pesquisador, posso usá-la como meu material base para desenvolver a minha pesquisa. Tá? Então, são alguns exemplos de fonte de informação secundária, é, são os livros. Manuais, resumos, arquivos, até a própria internet, uma fonte de informação secundária. E nós temos a terciária, que é uma compilação da primeira com a segunda. Né? Que nós temos as enciclopédias, a, o dicionário, os serviços de informação que a gente procura, informações na internet, como as bases de dados e até mesmo as Bibliotecas. Bibliotecas, no caso, é uma unidade de informação que, claro, é uma fonte de informação terciária. Eu vou ali na biblioteca buscar informações a partir das informações base. Então, olha só que tem uma escada, né? A fonte de informação base, a mais nata, aonde eu vou buscar informação pura, é a fonte de informação primária. Aquela que eu uso, né? E ela se referencia a outra fonte de informação, ela é a secundária. E a terciária seria essa compilação entre a primeira e a segunda. Vamos dar um exemplo assim, muito simples, por assim dizer. O catálogo de dissertações e tese da CAPES, por exemplo, né, o site que a gente tem desse catálogo, ele pode ser uma fonte terciária, tá certo? Ah, as informações ali contidas neste catálogo que a gente acha, tá, elas são informações, né, quando a gente faz a busca, seria uma, uma fonte de informação secundária. Né? e esses trabalhos que a gente lê, que a gente busca essas informações, que nos servem como fonte de informação seria as, inf as fontes de informações primárias né? existe um texto aí na, no tema número 8, falando sobre as enciclopédias, dá uma olhadinha aí para conferir se está tudo ok enquanto isso eu vou discutindo aqui com ele espero que vocês tenham entendido o conceito, qualquer dúvida entre em contato com prof.mrm@live.com.